Cara, quem é você? Que história é essa de seu mal absoluto? Alguém fez minha casa desaparecer eu tô irritado querendo acabar com tudo Sinceramente eu não me importo com quem cê pensa que é Mas não sai falando que é monstro ou vão te a porrada Pensando bem ver que você não é mesmo quem cê diz que é Fala sério, tentou ser um monstro e virou uma cópia barata qual é seu problema? Por que tá vindo? Puxa a briga do nada Mas que tá aqui, escuta uma coisa Eu vou te dizer uma parada Ficou irritado porque falei mal do cosplay E agora cê quer me bater? Então bate, tá com medo? Cuidado, você. só não vai doer Você é mesmo carro, cosplay engraçado Assim você vai deixar O velhote é de envergonhado Fica arrebentando do jogo Fica briga sem parar Veste creche Você tá fazendo a criança chorar Pode relaxar garoto, você quer que eu pare ele só que na base do soco Eu prometo vou impedi-lo, ei, hey, só que se eu matar Dito isso, vamos leva essa luta pro outro lugar Em você tá um pouco mais forte, eu tô gostando disso de aqui Deu Tem tempo de rasgar minha roupa e ainda trocar de skin Me distrair por um minuto e quando cheguei já era tarde Pela primeira vez em anos senti algo de verdade de O que você fez? Como você foi capaz Mais uma vez Eu cheguei tarde demais Você se sempre falou que eu chegava na hora Mas só apareço quando algo destrói Sabe me perguntam a todo instante Se tem o mesmo instinto de herói Pelo Você realizou. Só que da maneira errada você me testou. Quero que seu blá, blá, blá, tudo perdeu. Eu acho que tudo bem se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabou de não morrer depois de um morro Segura o núcleo em uma mão, vamos, vamos em frente. frente Até porque um só braço é mais que o suficiente Cala a boca, eu não te pergunto Onde a gente tá? Eu só mandei lutar Aonde estamos não importa Primeiro eu vou acabar contigo E só depois eu vou pensar e uma forma de voltar é Tá de brincadeira, lagar de besteira Já chega de toda essa enrolação Você tem quantos anos que tu que barato? Esquece essa merda e resolve na mão Sério, uma sério, nada de mesa iniciada Com a pena o show se rompeu, transformando Júpiter em nada Vindo de baixo pra cima, depois de cima pra baixo, da tá esquerda pra direita Alternando cada lado, com o soco sério, eu te amasso, não para, faço Quer me copiar então porque você não é da fraco Antes se levante, me copia e tente de novo Percebeu que eu tô ficando mais forte a cada som. Esse não era o motivo de tudo, me fazer lutar com a força total Você não é um outro, então se levante e faça dessa luta mais um tecrão Que legal que você usou, mas calma aí Mas calma aí ah, ah uh. Porque eu não te mato. Eu não levo muito jeito pra isso, é porque eu prometi. O me pediu e ao final de contas, eu acho que... ainda sou um herói no fim. De alguma forma eu volto no passado. Salvo todo o planeta da destruição. Deixo outro leva fama pelos meus atos. Tenho que, ir, pois hoje é dia de promoção. você ali